Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui é a Josema Luiz e vocês estão no canal Coisas que eu te conto. Se você não é inscrito, sinta-se à vontade para se inscrever no canal, compartilhe e ative o sininho para receber mais vídeos. Vamos a um fato curioso que aconteceu nesse domingo dia 14. Uma mulher invadiu a missa realizada pelo padre Marcelo Rocha nesse domingo dia 14 de julho e o empurrou do palco. A celebração acontecia na Comunidade Católica Canção Nova, na Cidade Cachoeira Paulista de São Paulo. Apesar da queda, o padre não ficou ferido. A mulher foi contida pelos policial militares. Marcelo Rossi estava no local para uma missa de encerramento do acampamento por hoje não. Por volta das 2h50, a mulher que participava do evento conseguiu furar a segurança e invadiu o palco por detrás e empurrou o padre que caiu da estrutura. Não é mais minha. E essas mãos não mais me pertencem. Pecadoras, fracas, mas essas mãos pertencem a Jesus. Tanto que o sacerdote age na pessoa de Cristo. Para servir, para abençoar <risos> Então, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Segundo a polícia, a mulher tem problemas mentais. Mas aí, o que vocês acham? Deixa aí no comentário aí o que vocês acham. Se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal. Ative o sininho. E compartilhe o vídeo, para o vídeo ser divulgado aí para o canal crescer. Valeu e até lá.